Heeey, detetives e ninjas, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu de falar que é vídeo, mas né Eu estou aqui na Lostcraft Porque hoje madrugada, madrugada Madrugada não, em assim, 4 horas quando eu tava cagando Eu fui pesquisar sobre como é a Funkitios E o nome já fala, é facções Então, eu fui pesquisar E meu Deus gente eu sou muito burro, desculpa Entendeu? E eu quero sair daqui tem, Aqui tem portais Deixa eu ver, isso aqui é portais? Aqui tem um portais, deixa eu ver o que é isso Eu posso voltar? Deixa eu ver, vou, vou voltar Voltar Fica aqui para abrir Ah, é... depois eu faço isso Tem um portais Deixa eu ver, portal como... como é que eu saio daqui? Eu tentei sair pela água Mas o bagulho é louco, não tem como sair pela água Gente, alguém me ajuda aqui Ó, tem pouca gente jogando Gente, joga a facção Eu quero fazer uma facção Deixa eu ver aqui como é que é O vídeo, o primeiro vídeo do, do bagulho lá Deu errado, entendeu? E a gente mostrou aqui, mas a gente não sabe jogar Eu, eu mesmo, não sei Deixa eu ver é, é Isso aqui não é play não Eu tô pensando que é play, é né? Que é play? Vou mandar um oi ai daqui não tem play não, gente Tá escrito marujo Ah Então hoje eu, É, facção é bem assim, gente É, então é, é um pvp que você tem que construir Sua fac, é, facção E construir sua base Aqui E o pau quebra, o bagulho é louco mas eu, eu, eu, primeiro de tudo, eu preciso saber como é que sai dessa desgraça aqui. Porque tipo assim, eu já fui, eu já saí daqui, mas eu fui de teleposte, tela transporte. Como é que eu saio daqui? E alguém me ajuda? Gente, não é possível. E aqui nesse gravador, eu tô testando um gravador novo, tá vendo que ele, ele tá muito melhor do que o bandicam. Mas só que ele consome muita giga, então eu tenho que fazer vídeo pequeno. Então gente, quando eu descobrir aqui eu volto com vocês. Como não tem como passar como dar. É, como dar pausa no vídeo, então é. Então. Então não tem como. Então vocês vai vendo aí. Ai, como é que sobe nessa desgraça? Deixa eu ver. Ó oh, gente, eu tô aqui, eu acho que é pelo aqui, tá costumando de evalua, seja bem-vindo, siga na luta com quatro player. Tá explicando aqui como faz o bagulho Pra guardar minhas coisas Só da barra baú que guarda o bagulho aqui Eu vou guardar isso aqui que eu não quero perder eu que não sou nenhum doido Então vou guardar aqui no meu baú E se lotar, lotou, gente Se lotar, lotou o bagulho é louco Porque aqui o bagulho é louco, entendeu, gente? Vou estar apenas com os isso. Isso explicou tudo Eu esperei tudo aqui Valeu, gostoso Entendeu? da TPA Que? Dá TPA em mim? Ah não, dá TPA nele Mano Mano Clóis, então eu tava certo eu Tinha que ir pela água mesmo Eu não sei escrever, gente Ai, desgraça Calma, menina, que eu não sei escrever, diabo Mano Mano Gente, eu tô com a visão ruim Calma Aí eu vou e me, me mexo na hora Calma, aí é só 3 segundos Não é 5, é mais rápido Ô, louco Aqui é o um mundo aberto Para minerar PVP off ah então eu quero <risos> Ficar aqui, né Porque o PVP é off Então eu posso cavar pra baixo aí Vamos cavar para baixo Aqui é totalmente Proibido de construir Ok ok. Não pode construir, mas pode cavar para baixo Né? Então deixa eu ver aqui O que eu faço Pode quebrar as coisas? Ou muda o é resultado fre Frequentemente Então não adianta construir aqui O que é Fred Ok Ó, oh, ele inicia a minha habilidade de punhos Eu não sei o que é bedrock, gente Desculpa, eu acho que eu nunca devo ter Ó, oh, barra baú da barra baú Clica aqui, deixa eu ver Eu tenho oito madeiras, né Ah, eu esqueci o nome Então eu acho que eu não ganhei, não Deixa eu ver, que eu sou meio doido da cabeça. Um minério de, de ferro. Um minério de ferro e que já esqueci o outro. E broco de gravilha. Não sei porque esse nome tá diferente. Ok, barra kit. Eu acho que eu já recebi esse kit. Vai na última equilibrio que no vidro ciano de baixo. Olha o que eu recebi. Recebi esses bagulho aqui, moço Ó, essa área, ah não, essa área eu, eu Fui eu Barril bacon bar, é, Barril normal é, Vai na espada hein? E pega o corante, tá bom Ai, me deu muita coisa O bagulho, é aonde mesmo corante? Deixa eu ver Foi, foi. Recebi mais. Ah, então já recebo coisa. Eu já recebo. Que bom. Na facção a gente já recebe coisa. Então, se não, então, tô eu perdendo eu para precisa me preocupar. Então é só dar esse comando aqui. O bagulho é doido. Muito obrigado. Pode dar o passo caixa pra mim. Pra mim como contribuição. E... Aí mesmo, eu sou doido da cabeça Tá bom, né? Vou dar pra ele, né? né? Olha, gente, eu achei muito nerd Ele lá ba O baú azul, não tem baú Acho que ele quer todos Pronto okay, O que, que se ganha com isso? Eu queria um baú, né? De nada lindo Aí, vou aprendendo as... oh. ele tem uma, uma cara de nerd tá bom barra de pau então para vocês que não sabem isso aqui é o tutorial acho que eu não vou fazer nada gente só vou apresentar o tutorial gente esse esse bagulho aqui esse gravador dá muito giga no último vídeo de 21 minutos eu fiquei com 7 GB. E o Bandicam não é assim. Mas só o Bandicam pesa muito mais. O que? Isso aqui é um village. Isso aqui é um capitão marujo. É, os marujos. O que está acontecendo, gente? Recruta o Juninho, meu Deus do céu E de pra começar eu sou noob, tá gente? Não recruta não o bagulho é louco Então, o que eu aprendi? É, eu já esqueci de tudo Mas... É, eu vou tentar aprender o bagulho eu já, eu já esqueci de tudo Agora é só ver no vídeo aí Eu vou dar um gostinho um, assim, bem gostoso Isso aqui tem medo, meu tem medo de noob, de ruim de PVP. Que vergonha. O que, que é Bad Rock, gente? Pera de rock não tem não Não, deixa, pera aí, deixa eu ver se eu tenho Pera, gente, eu não sei Estou aqui no baú de novo O que que eu fiz Não ganhei não Ou eu sou doido da cabeça Ou eu não tenho essa peste não Deixa eu ver, deixa eu ver com a atenção aqui Não, eu não ganhei Eu não, eu não tô doido da cabeça não Mas eu já fiz essa, Acho que eu já fiz duas vezes Tá bom, vou fazer isso E pega os camponeses aqui A gente não tá entendendo nada, véi Ah, deixa eu ver o que ele disse Faz o que eu disse é, Faz o que disse Hã? Né? Ah, digita quente tá bom, tá bom, beleza. Beleza não, né? Perfeito feio. Vou aonde mesmo? Será que eu vou aqui no vidro? Eu cliquei no vidro. Deixa eu ver aqui. Não tem nome esses bagulho? Tem. Ó, oh, vou fazer aqui os blocos que veio. Deixa eu ver. Esse daqui não é, que é mais escuro. Ah, ganhei é mais coisa. Será que ele tá me roubando, gente? Será que ele tá me roubando? Vou dar um barra baú aqui de novo. Acho que esse barro eu não, eu, eu não perco, não, né? O cara vai te chamar pra fac. Vixe, nova abreviação. Cheio de abreviação. É cran, é farm. Bora a gente falar português aí, por, por favor. Que o bagulho aqui é louco, viu? Eu dei aquelas pedras pra ele, não sei porque eu dei tudo, mas deixa, né? Esquece. Mas deixei Isso aqui é pedra do Ender, eu já conheço. Essa O cara não quer me aceitar na fac dele. Novo nome, fac. Meu baú encheu. Meu baú encheu. que é isso aqui, gente? Isqueiro. Como é que eu uso isqueira? Ai meu, foi, ai, eu toco fogo eu... Se querer eu liguei aqui o bagulho aqui tá louco Só porque eu sou noob. Nem tá cheio Nem tá cheio, gente, só tem quatro pessoas jogando bagulho não, é incrível, é incrível, eu tô falando que o bagulho tá cheio, quatro pessoas E olha que nem, gente, estão duas horas da tarde Eu deveria estar lotado Não, é engraçado, né, tá bom, se você não quer me aceitar eu vou fazer minha própria facção Já, tá bom, eu quero sair daqui Eu disse pra estar tá minerando, então eu vou minerar aqui Coloco a música de fundo Será que dá pra ligar o isqueiro? Ah, eu <risos> botei fogo em Como assim? Acho que não pega fogo, não. Tomei demais a skin dele. Será que eu posso sair colocando fogo e tudo? Então ele vai lá dar uma passada no canal. Então, como é que minera aqui? Eu vou cavando pra baixo aqui. Bora, tacar fogo. chegando nada, a gente. não, um, não. Um, um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 como é que faz, craft table? Pelo amor de deus, Olha esse bagulho Como é que... O fazer tá aqui? Ah não, deixa, deixa, deixa Fiz, gra... Fiz graveto, pau Faz mais Ai meu deus, mano, como é que deixa o negócio ligado? Pelo amor de deus Ai, taca fogo em tudo, Ataca-fogo! Ah! Ataca fogo Meu Deus do céu. Ah, não! Tá bom, né? Tá bom. Beleza. Beleza. Então, gente, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Não, diabo. Ah não, ah eu já tenho para que eu tô fazendo de novo ah eu sou doido da cabeça eu já tenho os bagulho só guarda o, o pau não sei porque mudaram o nome então eu faço assim ah, tem que digitar toda hora baú gente eu não aguento mais isso, eu não suporto isso então eu vou fazer assim vou guardar o que? Vou guardar o pau lápis azul minério o mundo o fio? Isso Aleque? vem aqui Alec será que na terra o fogo não apaga? porque aqui o fogo no, na minha cabeça não apaga não gente, meu Deus do céu, dor de cabeça, gente é um, pica, um capeta aí eu vou e caio no buraco ai isso, coloca fogo na raba Ô, oh, louco, aqui tem mais Isso Ué, ué a gente, eu não sei como fazer isso aqui Eu não sei fazer sozinho Ah, filho, eu não sei jogar Minecraft sozinho Eu não sei nem por onde começar Ah, faz uns buracos aqui só isso, isso que eu sei fazer mesmo Ai, ai Ah, será que o fogo Ah Calma aí, calma ah! fogacinho O sol de o fogo fica aceso nas madeiras. A ah! descobri uma coisa nova sozinho. Vou tacar fogo. Será que derrete as madeiras? O que é isso? É então, então vou pegar essa madeira aqui. O bom é que não queima esse fogo. De novo a música, e voltamos daqui a pouco. Que? Acabou meu isqueiro. Pronto. Acabou minha vida. Ai, tem que fazer tocha, você que fazer tocha, eu, acho que eu lembro. Não viu que eu tô? Ah, vou ter que fazer outra, não tô enxergando nada. Gente, eu não sabia o nome desse bagulho. Até mesmo Pega a table, eu falei que? Ah, eu guardei Ah, não. não Ah, não, foi rápido Foi rápido E cadê? Não tem pau Quer dizer, na verdade tem Cadê? Cadê? Meu Deus, será que tem barra-luz aqui? Ah, tinha a luz Ah, agora não preciso mais eu desesperado aqui, mas vou fazer já. E eu não sei como é que se faz. Eu não sei como é que se faz o bagulho. Ah, era isso? Sério? Bom, oh, já ativei. Pronto, eu no desespero fiz outra craft table Ok Já que eu encontrei aqui, eu vou dar um barra set home E eu vou tirar novo Não pode? Como é que eu vou, vou, vou vir aqui? Vou perguntar aqui Pelo Mano close. Ele vai querer roubar a craft table, gente? na na na, ah Sai de mim diabo! Meu Deus, estou perdido Com esse episódio vou terminar aqui perdido Porque... Meu Deus perdido Estou perdido, alguém me ajuda! Já deve dar ter dado uns 500 gib ah, para para derrubar isso aqui tudo voltamos com a música tem ferrar o vídeo então gente adeus na, na, na, na, na, Mas a sete homens, me Homem I'm gonna let your A Should've say it Should've it Oh Should've say it Should've say it Oh I'm gonna have confused Where the hell are fool? In the house of the fry Da da da da da da da da da da da mas o que é isso? Mentira do mil computador. Mas o que é isso? Tá bom? Ok, né? Então eu vou continuar no próximo episódio. O próximo episódio só vai ser exploração com música de fundo igual essa. Então, até o próximo vídeo, gente Abraços, e eu tô gravando Com outro gravador agora, que tá uma bosta Então, por isso eu Não travou muito Mas eu acho que travou Então, fui <música> O nojo é tão incrível, a vida se sabe O nojo é demais do que a gente não.